Bem-vindo ao Helena Responde Pois é, Helena Responde O que que acontece? Se você não tá comigo no Instagram e no Facebook, você vai estar tá perdido Mas eu vou estar tá aqui jantando pra você Eu fiz alguns posts em que eu abri espaço pra você deixar a sua dúvida pra mim Qual a sua grande dúvida sobre o Steel Frame? O que, que você quer saber sobre o Steel Frame? Que ninguém te responde! A santa da Helena tá aqui pra te responder se você não me segue ainda no Facebook e no Instagram, vai lá, tá certo? Você precisa me seguir no Instagram. E é claro, né? Esses vídeos, porque A sua dúvida, às vezes, é a dúvida de outra pessoa. É um negócio muito louco isso. Mas hoje eu tenho uma dúvida super legal. Ai, ah, eu fico feliz. Eu adoro re receber essas dúvidas. O Luiz Carlos, ele mandou a seguinte pergunta. E eu adoro perguntas como a do Luiz Carlos. Como iniciar nessa prestação de serviço? É preciso já ter um capital considerado? O MEI pode se enveredar. Enveredar. Por esse caminho lá, Luiz. É o seguinte, cara, Steel Frame é um mercado maravilhoso. Dá pra você trabalhar muito bem na prestação de serviço. Conheço diversas pessoas que estão fazendo muito dinheiro. Um dinheiro bom com prestação de serviço, montagem. É... Você pode, sim, começar como MEI, não tem problema. O que que acontece? No Steel Frame o período de obra é muito, muito curto. Então, muitas vezes, tá? Tem gente que vai xingar no vídeo, eu já sei. Muitas vezes eu não precisa assinar a carteira do pessoal que tá trabalhando com você. Você consegue trabalhar por diária com eles. Porque o período curto, obras de Steel Frame duram, sei lá, três meses no máximo. Não é pra durar mais que isso, gente. Três meses é o meu limite. Você tem uma obra que dura um ano, eu tô assim, ó, me matando. Pá. Eu fico pra morrer com obra que dura um ano. São poucas obras minhas que duraram um ano. Muito grandes, assim, duram seis meses. É sério. Mas você vai de profissional pra profissional, eu gosto de trabalhar assim, tá? Com períodos curtos, enxutos. E aí, o que que acontece, Luiz? Você pode trabalhar, você não tem problema, você vai entregar nota de serviço. E aí você vai estar tá trabalhando com a galera na diária. Agora, você tem muito controle, hein? Então, tô até na produção. Controle direitinho como é que tá a produtividade dele, se tá valendo a pena essa galera ou não. É até bom porque você sabe, porra, mantenha ou não mantenha esse cara? Mas a partir do momento que você quiser ter alguém fixo do seu lado e contratar, você não poderá ser mais meio Vá para o simples, que não é tão ruim assim também não Vá Pode para o simples, que o simples é simples Agora, se você quer começar nesse ramo Você não tem experiência com obra você não tem experiência com steel frame O que, que eu indico para você fortemente Aí vai essa dica, tá certo, Luiz? Fica a dica Cara, eu tenho uma imersão que são três dias na fábrica da Jeep Para aprender steel frame Agora, se você quiser aprender steel frame e drywall, são seis dias Você vai tirar seis dias e você ficar seis dias Falando, aprendendo, entendendo só sobre drywall steel frame Eu conheço diversos profissionais, tá? De Todos os níveis: mestre, encarregado, empreiteiro, pedreiro, ajudante que foram lá e saíram transformados, sabendo muito em seis dias para dry o steel frame e em três dias só para o steel frame, tá? Porque lá. É uma parte totalmente prática. A gente bota a mão na massa efetivamente. A galera sai suada, a galera sai com dor no corpo, a galera sai cansada. Quem não tá acostumado com a obra construção, cara, a pessoa fica tomando Dorflex, todo dia. Eu, eu choro de rir, tá? Porque chegou vários caras assim, fortões, etc. Eu faço obra, eu carrego saco de cimento. O cara no primeiro dia morreu. Porque eu jogo pesado, a galera constrói mesmo é pra você sair de lá sabendo construir mesmo qualquer tipo de obra, sabendo prestar serviço qualquer tipo de obra não, obras de Dreal e Steel Frame então, cara, é pra você sair, ó é pesado pra você sair tinindo então a galera da minha imersão sai completamente transformada e para pra entrar no mercado tem diversos casos até de profissionais que não eram da área, tipo, eu gosto muito do caso do Nelly, eu tenho muito orgulho do Nelly o Nelly era motorista, ele foi falar pra imersão, fez o curso de drywall, fez o curso de Steel Frame Saiu sabendo tudo. E ele teve a humildade de pegar o primeiro emprego. Em pouco tempo ele arrumou o primeiro. pra assim, coisa de semana. Em uma, duas, três semanas, no máximo, ele arrumou o primeiro emprego. E ele teve ciência disso, que apesar de ele ter aprendido muito no curso, ele não era uma pessoa da área. Então ele pegou o primeiro emprego dele como ajudante, trabalhando, trabalhando numa obra de steel frame na região dele. E eu falo, cara, quem abre steel frame em tudo quanto é lugar? Pra pegar a experiência. Cara, pegou essa experiência, foi até crescendo lá dentro. Acho que ele chegou a pegar um negócio de líder, assim, porque... Ele sabia o que ninguém sabia, ele tinha feito curso Ele tinha feito imersão. E saindo dessa obra, ele já tá montando a própria equipe dele O que é muito bacana, é e pode ser o um caminho que eu recomendo pra você Tá certo? Eu recomendo pra todo mundo Comece de baixo, tem muita gente que quer começar lá de cima Não, qual o caminho da galera da obra? Você começa com ajudante, depois vai pra oficial Depois vai pra profissional, depois vai pra líder Depois vai pra encarregado Empreiteiro, mas pô, mestre Cara, você tem que passar por essa, por, por essa escadinha, tá? Luiz, eu deixo isso sempre muito claro Passa pela escadinha, porque é uma evolução que precisa É igual criança que não engatinha já sai andando direito. Criança que não engatinha e já sai andando assim, direto, normalmente ela é aquela criança meio estabanada, que depois cai. Sabe essas pessoas que ficam caindo à toa? Porque normalmente a pessoa não engatinhou. Então faz esse caminho, faz esse processo. Vai engatinhando, vai aprendendo aos poucos, e até mais rápido que os outros, você vai chegar lá no topo. Fica tranquilo. Se você tiver foco, se você tiver conhecimento, se você tiver aprendizado, e eu te digo que você consegue tudo isso lá na imersão, a gente passa muito conteúdo. É um negócio fora de série, é muito conteúdo mesmo. Você vai conseguir curto período de tempo, até mais do que outras pessoas. Mas passa por esse caminho, passa por esse aprendizado. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Cara, eu já tive tudo que você pode imaginar lá no curso. Cara, eu já tive médico, dentista, fisioterapeuta, sushi man. Cara, teve uma vez que foi sushi man. Na verdade, sushi man foi porque ele queria construir a própria casa. E ele tinha uma experiência eu acho que ele já tinha trabalhado com obra no Japão, um negócio louco assim. E o cara foi e aprendeu. Então, eu achei muito importante pra você passar por essas etapas evolutivas e seguir o seu caminho. Trilha o seu caminho, não tem nenhum bicho de sete cabeças. E o Steel Frame tá bombando. Servir isso não vai faltar, isso eu garanto, mão de obra boa, não fica sem serviço, se você é um profissional focado, que você preza pelo seu cliente, que você respeita o seu cliente, que você preza por prazos, por sul, custo, por controle, por desperdício, não vai faltar obra pra você nunca em nenhum momento, de steel frame, independente do Brasil, gente, São Luís é um mercado maravilhoso, vai pra cima, no fundo é conhecimento, para, estuda, vem pra imersão com a gente, é um negócio que retorna na primeira obra, no primeiro serviço, você pegar, seu investimento retorna, isso eu garanto, Começa devagarinho, igual eu falei. Pega essa dica. Beleza? E outras dicas também importantes, Luiz? Não deixa de estar lá comigo no WhatsApp. Clica no link aqui de baixo. Vai lá no WhatsApp, tá certo? Me dá um oi, salva meu número. Você vai estar recebendo outras informações exclusivas que não tem mais ninguém recebendo, tá certo? Não deixa. Também tô, é de ver aqui o, a imersão. Tô deixando o link aqui de baixo pra você. Fechou, Luiz? Grande beijo. Tchau, tchau. Galera, espero vocês no próximo Helena Responde.